Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já teve aquela sensação de estudar o dia todo e chegar ao final do dia não conseguir se lembrar de muita coisa do que estudou? Se a sua resposta foi sim, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te mostrar algumas técnicas de memorização que vão ajudar e muito na hora dos estudos, seja em Química ou qualquer outro conteúdo. Agora eu vou compartilhar a tela do meu computador para te explicar quais são as técnicas de memorização. Bem, está comprovado que a memória humana, ela armazena informações com mais facilidade quando essas são associadas a sequências organizadas e simples, que vão ajudar a gravar eficazmente os dados. Então eu pesquisei alguns princípios que levam a memória a guardar melhor o conteúdo. Esses tópicos são informações que foram coletadas a partir de experimentações. Então, o que gera uma boa memória? São vários fatores que podem contribuir para que você traça estratégias mais eficientes para armazenar informações. E não existe essa de memória ruim. O que existe são estratégias ruins que acabam prejudicando a memória. Você tem que usar estratégias que te ajudem a armazenar mais coisas. E o que você pode fazer é juntar determinadas informações para que você consiga lembrar delas. Então, a primeira técnica é a memorização. E na memorização, a gente tem os subtópicos. Técnica 1, a memorização. Os mapas mentais. Então, elaborar as informações principais. Isso pode ser feito quando você utiliza o mapa mental. Essa é uma das maneiras mais eficientes de se estudar de forma organizada. Então, organizando o conteúdo, o seu cérebro consegue criar uma estrutura de memória a longo prazo. E ele pode ser criado livremente, desde que faça sentido para quem memoriza. Caso contrário, o resultado não vai ser eficaz. E o mapa mental é feito para dividir tarefas. Ele é feito... Quando você organiza as informações principais em tópicos e as informações secundárias em subtópicos. Então, para criar um mapa mental, nunca utilize textos grandes. Utilize apenas palavras-chave e frases curtas. Por exemplo, esses slides que eu apresento, né, que eu dou em algumas aulas. Se você me acompanha no meu canal, você pode ver que em algumas aulas eu utilizo de slides. Então... Eu estou utilizando nos slides frases curtas para explicar, né, como ter, como você consegue aprender algum, alguma matéria, alguma coisa. Então, eu utilizo de slides com frases curtas e eu vou te explicando né, o que está por trás daquelas frases curtas. Você deve separar os assuntos em tópicos. Isso facilita na hora do seu cérebro encontrar as informações. Por quê? Porque quando você tem muito conteúdo para aprender e memorizar para a prova, né, independente se é prova da escola, ENEM, concurso, vestibular, se eles estiverem organizados e separados, é mais fácil para o seu cérebro lembrar daquele conjunto de informações. Então, coloque imagens no mapa mental também, isso também pode ser colocado. Por quê? Porque as imagens têm o poder de gravar melhor do que só as frases. Você pode ver isso também, que eu utilizo né, isso nos meus vídeos, quando eu faço captura de tela, né, quando eu utilizo slides. Sempre tem alguma imagem né, para ajudar o, quê? o cérebro, que aí o cérebro vai acostumar né, a associar melhor né, quando você tem imagem. Quando tem uma imagem, quando você fala um, um conteúdo, o cérebro às vezes lembra daquela imagem, então lembra do que foi falado. Então você pode colocar imagens também no mapa mental. E a estrutura do mapa mental fica melhor para ser gravada quando tem imagens e frases curtas juntas. E o mapa mental também é uma forma, né, é a forma mais fácil para começar a planejar os estudos, pois a gente divide, né? Dividindo os tópicos de tudo que vai estudar vai ajudar o cérebro na hora da localização do conteúdo. E o cérebro guarda 80% mais do mapa mental do que ler um livro, palavra por palavra. Então, enquanto você lê para estudar, vai montando o um mapa mental. Que no decorrer do texto, né, você vê alguma coisa que você acha, ó, esse, isso aqui é importante, esse tópico é importante. Então, vai fazendo o um mapa mental enquanto você está lendo, né, estudando. Porque assim ficará mais fácil quando você voltar para revisar, né, te ajudando a relembrar os conteúdos. E você pode usar também uma palavra ou uma frase para te ajudar a lembrar de uma sequência. Vou te dar um exemplo. Muitos alunos têm dificuldades em é lembrar-se da tabela periódica. Você pode utilizar uma frase para facilitar. Né? Por exemplo, o da família 6A. Você pode colocar assim para lembrar de todos os elementos químicos que tem na família 6A. Os sete porquinhos. O que significa aí? O O. O oxigênio, o S, o enxofre, o SE, né, que é o do 7, o C, que é o selênio, o T, que é o telúrio, e o porquinho, que o P é o polônio. Então, fazer algumas associações ajudam e muito na hora de você memorizar. Agora o mnemônica. Mas para gravar as informações mais complexas, você pode utilizar o que? A mnemônica. Se você tiver um conteúdo muito complexo para gravar ou tentar lembrar, tente criar música. Lógico, para quem consegue, eu tenho dom, é claro, gente, nem todo mundo consegue. Então, se você não consegue, tudo bem, faça de outro jeito. Crie relações entre as primeiras letras e assim vai ficar mais fácil você lembrar todo o conteúdo. Então, a mnemônica é um conjunto de técnicas que ajudam no processo de memorização. Gráficos, símbolos, músicas, palavras, poemas, frases, que promove uma rápida associação e permite uma melhor assimilação do conteúdo. A repetição. Nós sabemos que se repetimos muito alguma coisa, é fácil de gravá-la. Mas é preciso compreender que quando você repete algumas vezes e dá uma pausa, ela vale por duas repetições. Por quê? Porque quando você faz essa pausa, seu cérebro tem tempo de gravar tudo o que foi repetido e poucas pessoas compreendem isso. Foi feita uma pesquisa científica em uma faculdade, onde se entregava o quê? Um poema para que as pessoas decorassem ele e tentassem se lembrar é, de algumas palavras. E tempo depois, descobriu-se que... Dois dias depois de tentar decorar algo, é que sua memória estava otimizada. Quer dizer, ela criava condições favoráveis para lembrar. Então, tinha o melhor rendimento possível. Então, dois dias depois é quando você vai lembrar de mais palavras e mais detalhes. Então, revise o material da prova, de escola, ENEM, vestibular ou concurso, Dois dias antes e não na véspera, para que você consiga uma melhor memorização de todo o conteúdo. O alfa. O seu cérebro possui níveis de funcionamento e quando a pessoa está estressada ou o cérebro está cheio de informações, pensamentos, dizendo que ele está em que? Em beta. Não conseguindo ter foco para memorizar e chegar ao estado alfa, que é uma mente relaxada, concentrada. E para se acalmar e tirar a sobrecarga do cérebro, basta respirar profundamente mais ou menos 10 vezes e escutar músicas calmas e relaxantes para ajudar o seu cérebro a estabilizar e ficar tranquilo para você conseguir ter concentração no que realmente importa, ou seja, ter foco nos estudos. A sinestesia significa sensação, sentidos... Você pode colocar perfume em pedaços de papel para te ajudar a lembrar onde estão certos conteúdos. Por quê? Porque o cheiro te trará a lembrança daquela informação. Utilizar estímulos diferentes te auxiliam também a memorizar melhor alguma coisa. Como você não está acostumado com esse estímulo, quando você lembrar da informação, lembrará exatamente daquele estímulo que você fez, Seja um perfume ou uma coisa diferente, uma textura diferente no papel. Então, utilize de sinestesia também. O aprendizado ativo. Na escola, a gente aprende que o professor escreve e o aluno copia. Quer dizer, aprendizado passivo. O aprendizado ativo é você participar. Pode ser criando cenas, tipo um teatro que está em um laboratório para fazer experimentos de química. E isso para quem não tem vergonha, né gente? Né? Ou gosta desse tipo de desafio, que tem gente que tem vergonha, então não precisa de fazer. E para quem é mais vergonhoso, pode ensinar outras pessoas. Pois, como eu sou professora, eu sei que quando você ensina outras pessoas, você aprende mais rápido. Pois você vai trazer as informações mais organizadas, de modo que a outra pessoa consiga entender. Com isso, você cria relações que vão te ajudar a lembrar do conteúdo. Então compartilhe o que você sabe com os outros alunos, estude em grupo, isso facilita muito, porque um dia, é, porque você pode fazer o quê? Tirar a dúvida do outro e explicar de uma forma mais fácil ou simples, ou algum aluno pode também falar alguma coisa que te ajude a entender melhor aquele conteúdo também. Então se você puder, estude em grupo, que você ensinando, você vai estar aprendendo também. Essas são as técnicas de memorização. A técnica 2 é a rotina de estudos. Primeiro, defina um horário para estudar, pois só assim você estará preparado para conseguir seus objetivos. Feita a definição do horário, antes de começar, respire profundamente umas 10 vezes. Para tranquilizar a mente e você pode colocar uma música de relaxamento para o cérebro entrar em, em alfa. Ficar tranquilo para você poder estudar. Então, o um reforço positivo. O reforço positivo, né? se você conseguiu aprender algo com a quantidade de informação que você tem, teve um esforço durante o dia. Se deu uma recompensa toda vez que você aprendeu alguma coisa. Vamos supor, se você estuda estequiometria o dia todo e viu que conseguiu entender alguma relação né? e criou o um mapa mental, faça alguma coisa depois para relaxar o seu cérebro e te deixar feliz. Passeie, assista um filme faça algo prazeroso. Crie recompensa positiva. Ou você pode também comer um pouco de mel, chocolate ou alguma coisa doce. Porque o açúcar é uma forma rápida de energia para o cérebro. Comendo algo doce, ajuda a estimular o cérebro. E na hora da prova, comer um chocolate ajuda a dar energia mais rápido para o cérebro. E você precisa de muita energia. Ainda mais quem vai fazer ENEM, quem vai fazer um vestibular, que são muitas horas. Então, coma alguma coisa doce para né, te ajudar a melhorar. Beba bastante água, pois ajuda o sangue a fluir melhor e acalma o quê? O cérebro. As pausas. Dê pausas durante os estudos, para que a cabeça relaxe. Se você está estudando uma meia hora, dá uns 10 minutos de pausa. Se você está estu estudando a uma hora, pare por uns 20 minutos. Isso faz com que o cérebro processe melhor as informações adquiridas. Crie e anote tudo o que você está estudando, livro, filme, documentário, em mapa mental, para facilitar encontrar as informações e saber... Onde você tem dúvida? Depois as frases vão se transformar em quê? Em flashcards. E né? o que são flashcards? Bom, são pequenos pedaços de papel com uma pergunta na frente e a resposta no verso. É um método que foca na memorização. É muito utilizado por pessoas que querem passar em provas, utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Mas ele é pouco utilizado aqui no Brasil. Então, quem já assistiu o filme é aquele Universidade Monstros. Se você assistiu o filme, nele, o Michael Azalsky, ele faz o quê? Ele utiliza flashcards para estudar para a prova de susto. O Randall é, faz a pergunta e ele responde. Aí o Randall vai e olha atrás para ver se está certo. Então, esse é o um modo de estudar em que em flashcards. Se você fizer os cartões os cartões a partir dos, mapa, dos mapas mentais que você fez, você vai repetir tanto que vai acabar memorizando, porque quando repetimos muito, conseguimos memorizar. Mas devemos revisar esses cartões a cada dois dias, pois, como disse antes, a memória se otimiza dois dias depois de feita a leitura. Então, o conteúdo estudado hoje deve ser revisado após dois dias. Feito isso, você pode revisá-lo daí duas semanas ou dois meses, Vai de cada aluno, você pode ir revisando de dois em dois dias. Você divide o conteúdo e estuda um pouco hoje, daqui dois dias vai estudar esse pouco que você estudou hoje, vai estudar de novo, amanhã você estuda mais um pouco e, esse, e o de amanhã, só daí dois dias e assim sucessivamente. Se a informação não ficar gravada depois de dois dias, você deve fazer todo o ciclo novamente, quer dizer, uma revisão. Igual eu falei aqui, ó, revise os após dois dias, duas semanas, repita o ciclo. Então, tem, sempre faça revisões para que você consiga memorizar. Então, a meta de aprendizagem. Isso é uma forma simples para te ajudar a estudar, independente né, se é para a escola, se é para o Enem, vestibular, um concurso. Isso é uma coleta de dados onde a memória é o mais importante instrumento na hora de estudar. Você vai utilizando mapas mentais, né, que vai facilitar a estimulação e compreensão dos conteúdos e na memorização. E você tem que estar sempre em contínuo aprendizado, fazendo com que na rotina o seu cérebro fique mais eficiente e você alcance os seus objetivos, seja passar... No ensino médio, né? na escola, seja passar no Enem, no vestibular, no concurso. Então, você tem que fazer o quê? Estar sempre é, estimulando o seu cérebro para que o aprendizado, né? na rotina de aprendizado, ele fique o quê? Ele se acostume com o que você está lendo e na hora de você fazer prova, fique mais fácil de você o quê? Saber o conteúdo e fazer uma boa prova, tirar uma boas notas. Agora eu vou voltar para o meu quadro para terminar o vídeo. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de realizar os conteúdos todos os dias. Mas não todo o conteúdo de uma vez só. Divida ele por partes e cada dia você estuda um pouquinho de cada conteúdo. Assim você vai conseguir memorizar melhor. Não esqueça de baixar o meu e-book. Eu vou deixar o link logo abaixo desse vídeo. Assine meu canal, me siga nas redes sociais e clique no joinha se você gostou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.